Nessa videoaula a gente vai aprender a fazer a nossa primeira operação com números binários, operação matemática, que é a soma de números binários. Tá? Nesse vídeo, eu não vou me preocupar com quantos dígitos eu tenho para representar o meu número binário. Eu simplesmente vou adicionando dígitos à medida que eles forem aparecendo. Mas, quando a gente tiver um número fixo de dígitos, né, de, de bits, para representar um número binário, a gente vai ter determinados problemas que a gente vai falar em aulas posteriores. Vamos começar, então, vendo as regras para a soma de números binários. São quatro regras básicas. As três primeiras são muito fáceis de entender. Regra 1, 0 mais 0 é 0. Fácil de entender. Regra 2, 0 mais 1 é 1. Regra 3, 1 mais 0 é 1. Então, essas três aí são muito fáceis de entender. A regra 4, é que 1 mais 1 dá 1,0. E se houver mais dígitos aqui é, à esquerda, então se eu, tiver, se eu tiver aqui, né? Mais dígitos à esquerda, esse 1, ele, ele vai ser um carry. O carry é o nosso famoso vai 1 na soma em, em decimal. Tá? Vamos entender por, quê, por, que, que, esse, por que, que 1 mais 1 em binário dá 1,0. Então, vou pegar aqui e executar duas somas, uma de 1 mais 1 e outra né, do resultado de 1 mais 1 com 2 na base 2. Então, está aqui. Tenho 1, completei com zeros aqui. 1 mais 1 é 0. E aí, eu tenho o carry aqui. E agora, somo o carry com esses outros dois dígitos. Esse cara daqui dá 1 mais 0 mais 0, que é 1. E 1, um 0 na base, na base 2 é 0 vezes 2 elevado a 0, que é 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, que é 2. Então dá 1, um 0. Só que, no caso, eu tenho que pegar esse 1 e transformar ele no carry, né? no nosso vai da 1 soma, da soma decimal. E agora somo com o número 2. O número 2 na base 2 na base é 1, um 0. E aplico as regrinhas de novo. Primeiros, primeiros dígitos aqui, os dígitos menos significativos. 0 mais 0 é 0. 1 um mais 1 um é 0. E tem um carry aqui. 1 um mais 0 mais 0, o carry dá 1. Um. Esse número aqui é zero vezes 2 elevado a zero, que é zero, mais zero vezes 2 elevado a 1, que é zero, e 1 vezes 2 elevado ao quadrado, que é 4, como a gente é, esperava. Se você tiver uma parte decimal, a soma é exatamente a mesma. A única coisa que vai ter a parte decimal é você tem que manter o ponto o, o, o ponto da parte, da parte fracionária, perdão, né? É, o ponto da parte fracionária é mantido no mesmo lugar aqui. Mas, a, mas o processo é exatamente o mesmo. Na próxima videoaula a gente vai ver como é que a gente subtrai números binários um do outro.